Bom, a gente já viu vínculo de aceleração no caso de rolamento sem deslizamento. Outro, pro, outro tipo de problema que vai aparecer muito frequentemente nessa parte de momento angular é quando a gente tem sistemas de cordas e polias. Se você lembrar lá do começo do, do, do, do curso, quer dizer, não exatamente lá do começo do curso, mas da parte de conservação de energia, forças e tudo mais, a gente tinha aqui. É, nossos problemas, a gente sempre considerava a corda sem massa, isso nós vamos continuar até fazendo, mas a gente sempre considerava também a polia sem massa. O problema é que no mundo real, né, a polia tende a ser um, um objeto bastante pesado e aí a gente, tem que, é, a gente tem que levar em conta a massa dessa polia, né, se a gente quiser calcular acelerações ou, ou forças que vão ser exercidas para mover corpos aí. Tá? usando sistemas de cordas e polias. Vamos pegar a nossa polia aqui, ela tem uma corda em volta dela, e vamos supor que nessa ponta aqui da corda eu tenho um bloco de massa M qualquer. Tá? Esse bloco vai sofrer uma força resultante aqui, para cá eu vou ter gravitacional, para cá eu vou ter tensão, mas o fato é que ele vai sofrer uma aceleração para cá, para baixo. Então, a Vetor A índice B é o vetor aceleração desse bloco, vai estar apontando aqui para baixo. E, portanto, a velocidade dele, né, se eu soltar ele do repouso, também vai apontar para baixo. Então, vamos olhar aqui o que, que acontece. Se esse bloco desce um pouco, um ponto qualquer aqui da corda vai descer sempre o mesmo tanto que o bloco desceu, num certo intervalo de tempo. Ao mesmo tempo, eu, se eu, como a corda não se estica, e é, essa é uma das suposições que a gente sempre faz, que a corda é, não se estica, tá certo? Se esse ponto que estava aqui se mexeu para cá num certo intervalo de tempo, no mesmo intervalo de tempo, um ponto aqui da polia vai se mover do mesmo tanto. Ok? Por quê? Porque a corda está puxando a polia, a corda não se estica. Portanto, a corda puxou esse ponto da polia para cá. O comprimento percorrido pelo bloco e por esse pedaço, por esse ponto aqui da borda da polia, é sempre o mesmo no mesmo intervalo de tempo. Tá? Quer dizer que esse ponto aqui da borda da polia descreveu um certo arco de círculo, subentendendo um ângulo θ, e o comprimento desse arco de círculo é vamos chamar esse comprimento aqui de S, é o raio da polia vezes teto, tá? Então, agora, né, o, se a gente considerar deslocamentos infinitesimais do bloquinho, né, um, um deslocamento infinitesimal do bloquinho, esse, esse deslocamento infinitesimal vai ser em módulo igual ao deslocamento infinitesimal que um ponto da borda da polia executa. Tá? Se esses caras são iguais em módulo, bom, eu posso dividir os dois por dt. Meu dt sempre vai ser positivo de qualquer modo. Tá? Mas antes eu vou, vou fazer que esse comprimento de arco aqui é R vezes θ. Como o raio da polia é constante, eu posso, eu posso, opa, eu posso botar o raio fora da diferencial. Tá? E o raio é positivo mesmo, então posso botar fora do módulo. Agora sim, divido os dois lados por dt e o que, que eu tenho? Velocidades. De um lado, uma velocidade angular, de um outro, uma velocidade linear, que é a velocidade do bloco. Então eu obtenho que a velocidade do bloco né, é r vezes a, a velocidade angular da polia. Mas quem é esse cara daqui? É simplesmente a velocidade tangencial de um ponto da minha polia. Então, a velocidade do bloco em módulo vai ser igual ao módulo da velocidade tangencial de um ponto da polia. Tá? Isso para todos os instantes de tempo. Se as velocidades são iguais para todos os instantes de tempo, derivando esses aqui mais uma vez... né eu chego à conclusão de que a aceleração tangencial de um ponto da polia é igual à aceleração linear do meu bloco. Okay? Usando que a aceleração tangencial de um ponto qualquer é R vezes a aceleração angular, R é positivo, então eu posso colocá-lo para fora do módulo, né? eu tenho que a aceleração do bloco, é R vezes a aceleração angular da minha polia. Tá? Esse, esse tipo de vínculo vai ser muito útil para a gente resolver problemas de polias com cordas e agora as polias com massa.